Fala aí galera, beleza? Meu nome é Thiago e eu tô aqui pra falar com vocês um pouquinho sobre este final de ano que chegou. É isso aí, 2018 chegou ao final, mas nele a gente conseguiu falar sobre muita coisa legal e interessante. Né? A gente conseguiu falar sobre gênero, raiva, suicídio e até sobre como amar os nossos inimigos, o que pode parecer um pouco difícil e é, mas a gente deu algumas dicas pra te ajudar nesse sentido. Ano que vem a gente tem mais coisa legal preparada, mais coisa legal vindo aí no forninho, preparando, esquentando para ser lançado no canal. Então se você já acompanha a gente, continua acompanhando. Se você conhece alguém que não acompanha a gente, chama aquele né? E aí, por favor, pra gente continuar essa nossa trajetória de aprendizado, tanto vocês quanto a gente, porque quando a gente faz vídeo a gente aprende muito também, beleza? Outra coisinha é que o carnaval está chegando, né? Tá um pouco longe, está, mas ainda assim, nós trabalharemos no nosso evento de carnaval, que acontece aqui no Espírito Santo, todos os carnavais, é o Encontro de Mocidades Espíritas do Espírito Santo. Vai ser a 30 edição e nós, aqui do IE, trabalhamos também nesse evento. Então pode ser que alguns dos vídeos que vocês vão ver por aqui não sejam exatamente os vídeos tradicionais que a gente lança ao longo do ano. Não se preocupem, por volta ali de março a a gente volta à programação normal com muito vídeo e muito conteúdo legal para vocês, beleza? Ah é, final de ano chegou época de boas festas né, então Feliz Natal, Feliz Ano Novo, curtam bastante a ceia, comam muito, mas não muito, né, e lembrem-se que pro ano que vem um dos melhores votos que a gente pode fazer é continuar sintonizado com nossos espíritos amigos, com aquela vibe, aquela galera que sempre nos ajuda do plano espiritual quando a gente mais precisa, e por favor, é, essa é a vibe mesmo, faz prece, pode pular ondinha e tal, mas lembra né, de fazer prece mesmo, que o mais importante é a nossa conduta no dia a dia. Top? É isso aí. A gente se vê então no próximo ano. Então, continuem curtindo, compartilhando e seguindo o canal. E é isso aí. Yeah! Esse é extra, tá? Olha só. Todo, todo final de ano é época de renovação, né? Então, a gente quer mostrar pra vocês que, às vezes, a lei de destruição, ela é real. E ela precisa acontecer. Então, olha a nossa sala. Gente, tinha uma mesa ali. Eu não sei pra onde foi essa mesa. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Vem comigo! Traz aqui, Delícia. a câmera. Olha aqui, ó. Agora eu vou fazer uma revelação mais bombástica para você. Não é o que eu pensei que era. Yeah!